Que sou é esse, maluco? Eu tava gato! De, de, de, de. Meu Deus! Ah. Eu dormi porque eu sou um gato baiano! Baiano? Sou baiano! Eu te odeio! Eu te odeio! De, de, de, de. Eu tô nem aí. Ah. gameplays agora do ai ai ai. Agora você vai ver seu ah, ah, ah, ah, so ruim. <risos> <sus> <sus> Ah, mano, agora esses cara, esses cara é muito chato. Uh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. um gato Sai daqui que eu te odeio agora! Sai, eu sou Ah, por que eu sou cadeira?